Eu tenho interesse em saber da tua trajetória, inclusive, porque eu não conheço muito. Você, como que você, surgiu, você entrou nesse mundo jornalístico? Porque é eu sabia que você é, trabalhava. Eu via você muito. Na Veja. Na Veja, exato. É, mas eu não sei como você surgiu, pra ser sincero. Vou, vou... Eu, eu lembro de você na televisão falando pra caralho os caras. Caralho, tu viu o que a Joyce falou, moleque? Caralho, é, essa não... mulher é doida, cara. É, então. É, só um pouco. É, <risos> então, eu. eu... Eu morei em um monte de lugar nesse país aí Que meu pai é muito louco Então eu morei, eu nasci, eu nasci em Ponta Grossa Morei no Mato Grosso, morei aqui da Uana Morei no Acre, morei em Rondônia, morei no Piauí Morei em Brasília, morei em Ponta Grossa Morei em Curitiba uhum. e, é, <risos> Ou seja, qual é a melhor candidata Se para é São Paulo? Maladinha. É a Joyce, porque conheço o Brasil todo E São Paulo é um país Então, é, nessas vindas e vindas é, Quando meus pais foram embora do, do, do, do Mato Grosso Eu fiquei porque eu queria fazer medicina lá tal, Não sei o quê. Fiz o vestibular, passei, beleza, tal. Vamos, vamos fazer medicina, eu queria ser neurocirurgia. Muito bem. Aí minha mãe... Pra poder se tratar? É, me tratar. Brincando. É. Não, e assim, sabe? Pé, pé rapada total, assim, gente. Eu nasci, minha, minha avó brincava, disputando abóbora com os porcos. Ela falava assim. Porque, assim, eu nasci quase numa favela rural. Então, pobre mesmo. Pobre de marré, marré, marré. M morava numa casinha de madeira e tal. Só que o pobre do sul é diferente do pobre do nordeste. Porque o pobre do sul tem água né, ele tem o terreninho, ele planta couve, cria uma galinha, é, é um pouco diferente, mas eu cheguei a passar fome uma época quando meu pai nos abandonou lá no meio do caminho, aí muito bem, é, no disso aí, fui pro Mato Grosso e tal, passei no vestibular e voltei pra Ponta Grossa, quando eu voltei pra Ponta Grossa conheci uma maluca lá que fazia merchan numa TV com minha amiga, e aí um dia ela falou assim, ó oh, Joyce, eu vou, eu vou lá gravar o negócio do Dietway, ela fazia merchan do Dietway, e aí você vai comigo? Eu falei, ah vamos, beleza eu fui pra lá. Tinha, tinha, tinha chegado do Mato Grosso, eu tinha vindo de ônibus. 26 horas de ônibus na estrada. Imagina, né? Alegria. Aí, eu fui, hum. beleza. Fui lá, fui, fui na, na, na, na TV com ela e tava tendo teste pra apresentadora de TV. E eu sempre fui muito palhaça. Eu entrei, assim, com essa cara de rica que eu tenho. porque eu... Vamos combinar, né? <risos> fui favelada, mas eu tenho cara de rica, né, gente? Bom, Pô, tem, não tem? É, loira. Olha azul, né? tá? Entendeu? Pô, entendeu? Então, tenho cara de rica. Aí ela olhou assim e falou, assim, você veio pro teste? eu O teste é da apresentadora? É ali, ó. Eu peguei. Enquanto ela foi gravar, eu fui pra salinha. Caralho, esse cara não, nem... Na cagada. Ah, na cagada. Caralho. Aí eu fui pra salinha. Tinha lá oito jornalistas mulheres formadas. Um homem... E eu. E aí, na, não tinha nem TP. Era, era na, na lauda, assim, né? Me deram lá um jornal pra eu apresentar. Eu sentei lá no negócio. Tá? Passei. Resumindo. Que, doideira, caralho, que caralho. doideira, Aí veio o dono da TV, era um, um cara todo assim... Ah, não sei o quê. Eu brincava com ele que ele fazia parte do meu plantel de viados. assim Eu adoro meus viados. Eles são ótimos <risos> e maravilhosos. Só que ele me deu um esporro. Por quê? Ele falou assim, sua moleca, como é que você vem aqui fazer o teste? Você não é formada? Porque eu contei pra ele. Ah, tá eu falei, assim... gente, era pegadinha. Eu, eu tava aqui, tô esperando a Cristelle aqui do lado. Num... Bom, fizeram uma reunião do conselho e decidiram me contratar. Só que passou eu e um cara formado, né? Era um casal. Ele tava ganhando o salário de jornalista e eu o salário mínimo. Eu falei, eu topo. Imagina, gente, eu tava ali sem fazer nada. Tinha acabado de chegar em Ponta Grossa, vendendo almoço pra pagar a janta. Vou aparecer na TV, é, vou apresentar hora, o jornal, sim. âncora, entendeu? Por que Beleza, que então eu era a âncora, que a salário de mim. estagiária. estagiária né? Beleza. Aí, meu, em um mês eu me apaixonei pelo jornalismo. Em um mês. Cara, é muito louco, tá? Virou uma cachaça pra mim. E aí tinha um vestibular nessa época, um vestibular tardio. Teve greve na universidade e tal. Sem contar pra ninguém, eu fui lá e fiz o vestibular. E obviamente que eu passei, né? Né, tinha passado para medicina, não vou passar para jornalismo. Ah, né? Buh, buh, claro. né? Buh, né? Passei. E eu passei. Pô, tá, o primeiro lugar, não sei o quê. Cara, quando minha mãe ouviu no rádio aquela farra e o meu nome, eu falei, tô lascada. Eu liguei pra minha mãe. Minha mãe trabalhava de confeiteira numa padaria. Eu falei, mãe, passei. Eu vou falar um palavrão, tá? Você pode falar o que você quiser, Joyce. É, ela falou, vai tomar no cu. E pau, desligo <risos> Eu tô tomando um no telefone Ela me mandou tomar no um cubo no telefone Ela queria que tu fosse médica Cara, eu não sei o que passou na cabeça dela Eu acho que ela ficou mais brava de não ter contado o que eu fiz hum. e tal, tal, tal. Porque na verdade Ela queria que eu ficasse em Ponta Grossa uhum. é, Que eu seguisse a área da saúde Como eu queria, mas ela queria que eu ficasse em Ponta Grossa Porque não tinha como me manter lá Meu pai tinha acabado de quebrar pela terceira vez E eu falei, eu me viro Eu me viro. Eu sempre me virei e me viro, eu trabalho desde os de oito anos E aí, beleza, entrei pro jornalismo Só que eu sempre sei trabalhar na minha sala tinha um bando de desocupado, maconheiro, jogador de truco. Era isso. Eu era a única da direita. O resto, tudo esquerdinha, era massa, assim, era muito legal. Parece fazia... ser algo comum no jornalismo. Cara, vai. fazia um manifesto contra mim. Porque eu... É, porque eu ia toda. Veja, eu era uma perrapada. Mas eu era uma perrapada apresentadora? Então, a apresentadora tem roupa que a TV manda. Então eu Eu ia chiquérrima pra universidade, todo mundo achava que eu era a rica. Né? Chiquérrima maravilhosa. Trava lá e tal, e os caras todos usando dread, não sei o que, no cabelo, passando sebo de carneiro, fumando maconha. E... Ah, essa parte eu gosto. Você gosta, né? <risos> Jogando truco, era isso, entendeu? E eu tinha que trabalhar. Então eu estudava, saía de lá e ia apresentar o jornal na, na TV, e à tarde eu dava aula particular. Pegava uns alunos assim, bem mais peste, assim, do, do Colégio Marista, os piores, e dava aula para os capetinhos lá. Dava aula de quê? Tudo. Química, física, matemática, eu estudei para passar para medicina, entendi, né? Entendi. Português, tudo, dava aula particular de tudo. Aí, muito bem, fiquei naquela TV ali um tempo e veio a CBN para Ponta Grossa. A CBN veio para Ponta Grossa e eu fui fazer um teste. Mas eu não era formada ainda, acadêmica. Bati lá, não, não falei que não era formada. Fiz o teste. Passei. Aí me, o dono me chamou, a Marildo Lopes, o nome do dono na época. Me chamou e falou assim: ó, você passou, parabéns, tal, não sei o quê. Eu falei, então, tem um problema. Eu não sou formada. Como não é formada? Que, Pô, essa que o dá armada? É. Aí, me deu um sabão e tal. Falei, não, mas eu gostei de você. Só que você vai ganhar metade do salário dos outros. Eu falei, beleza. Porra, já era muito mais do que eu ganhava na TV, né? Porra, já sei lá, acho que era cinco, seis vezes mais. Falei, beleza. Comecei a trabalhar lá. Um dia, deu piriri no, no, no cara lá que fazia a, a editoria de política. Eu fui cobrir. Adoraram. Virei editora de política. É. Aí o cara que era âncora Você virou editora, editora de, de política aí, O que a editora de política faz? Traz as notícias? É quem manda na política Quem decide a linha editorial, quem traz as notícias Entendi. É o cara que manda nos repórteres Entendeu? É o editor de política Aí passou mais um tempo O âncora resolveu não trabalhar Final de semana e feriado Falei, eu vou. eu vou E aí eu fui lá e comecei a apresentar Pô, o pessoal começou a adorar, virei âncora Aí virei âncora da CBN. Cara, não acreditava naquilo. Virei âncora. Pô, super legal e tal. Aí deu uma reviravolta. Venderam a rádio para um grupo político. Hum. E aí, a confusão e tal, me mandaram embora. Porque eu tenho essa boquinha, né? Desse jeitinho, que vocês conhecem, né? <risos> me deram um, um, um baita pezão. Eu fiquei super chateada. Daí tava deprê lá. Mas durou um tempo isso daí? Ah, dois meses. Dois meses. Um, um dia eu tava na, dentro da sala de aula. Toco o telefone. Eu atendo o telefone. Aí, é, era um cara chamado Márcio Martins. Assim, bem grossão. Eu falei, oi. Márcio Martins aqui, dona Tropical, não sei o quê, não sei o quê. De uma outra rádio. Eu falei, ah, tudo bem, então. Eu quero saber se você topa voltar aí pra CBN. Eu falei, claro. Então voltei aí pra essa porra, porque a Marisa Tavares falou que a gente não tem a marca se não tiver você lá. Porque os caras eram um políticos. E eu sempre fui conhecida como essa mulher que dá o pé na porta. Eu Muito não ia diferente. deixar usarem a CBN. Como pra fazer politicagem com ninguém Sim. Aí ele falou assim Você volta a ancorar o programa? Eu falei, volto, claro E quem vai dirigir a rádio? Você, porra, você, porra Meu, parecia que eu tinha ganhado na mega cena Eu pulava assim, na, na sala de aula Ninguém entendeu nada Aí eu virei âncora Um case de sucesso e tal Passou o um tempo, o dono da Band News de Curitiba Passou pela cidade e me ouviu no rádio E ele gostou porque eu tava dando um pau no Requião Que era governador na época Mas um pau no Requião, mas eu o Requião né? ele falou, pô, essa mulher é corajosa ele entrou em contato com uma pessoa que me conhecia que triangulou a conversa fui lá, eu não tava formada ainda, faltava quatro meses para eu formar, fui lá para Curitiba numa reunião com ele aí ele falou, oh, vou montar aqui a Band News, tal, não sei o que queria muito que você viesse editora de política ah, gostei demais falei, tá, tudo bem, negociamos o salário aí eu falei, só que eu não sou formada ele, falou, pô, como assim, você é a âncora, a diretora da rádio eu falei, é, ah, daí eu contei a história para ele aí ele falou, ah, beleza, então eu espero ele esperou quatro meses para abrir a rádio, esperou me formar. Eu me formei, fui pra Curitiba, montamos uma equipe da rádio, foi um sucesso a Band News FM, um sucesso, assim, e até então as pessoas de Curitiba não sabiam a cara que eu tinha. Eu só fui pra TV em Curitiba depois que eu era líder absoluta de audiência em rádio. Ah, Porque a TV em Ponta Grossa é uma TV pequenininha, artesanal, ninguém assistia, né? Então ninguém sabia a cara que eu tinha em Curitiba. Então todo mundo achava que eu era assim, uma mulher sabe? Ah, uma mulher mais velha, brava, não sei o quê, feia. Tanto que quando o Ratinho me convidou para trabalhar no SBT, ele me ouvia, né? Ele falava, pô, eu tenho que, que, que chamar essa, essa pimenta aqui para trabalhar. O Ratinho da, do, da SBT. Aí ele marcou uma reunião comigo. Já tinha me convidado para trabalhar, já tinha feito a proposta, já tinha aceitado. E eu não ia precisar sair da, da CBN, da Band News. Aí eu entrei na, na televisão para conversar com ele. Ele tava conversando com umas mulheres, assim, na ponta. Aí eu fui lá cumprimentar. Oi, Ratinho, tudo bem? Ele, oi, tudo bem? E, tipo, não me deu bola. bolo. Aí eu falei, eu sou a Joyce. Aí ele, a Joyce? Eu falei, eu sou a Joyce. Ele falou, meu Deus, você não é um trubufu, eu não acredito! <risos> Caralho! E aí eu entrei pra TV, aí eu virei comentarista do Ratinho, aí assumi um jornal estadual, aí a Record me fez uma proposta super legal, aí eu fui pra Record... Aí eu denunciei o governador e mais um bando de vagabundo lá, me deram um pé. E aí eu vim pra São Paulo. E aí eu montei a TV, a primeira TV online do Brasil, né? Com grade fixa na internet. Foi um puta sucesso na época da eleição da Dilma e do Aécio. Aí o PT ganhou. O PT ganhou, foi lá e cortou minha cabeça. Porque se a Joyce não sair, não tem graninha de estatal mais pra revista. Né? Porque era pau, cacete de porrada no PT, né? O PT ganhou eu dancei. Aí, muito bem, dancei e foi muito legal, porque no dia que me mandaram embora, eu falei: eu vou comemorar. Vou no Fazano. Fui comemorar minha demissão no Fazano. Né? Aí, chego lá e tal. E agora que eu entro, o Beato, que é o sommelier, falou assim: Dona Joyce, imagina, né? Eu, favelada lá do interior do Paraná, no Fazano. Beato Dona Joyce, falou: oi, Beato. Ah, o teu pessoal tá aí. Eu falei: meu pessoal? É, lá na última mesa. Era o pessoal que tinha armado o golpe pra mim, o pessoal da Veja, junto com o pessoal ali da JBS. Mó papinho. Falei, tá bom. Falei, Beato, o que, que você tem aí de champanhe? Mas eu quero cara. Quero... Nem que eu tenha que parcelar essa merda. Eu quero cara. Entendeu? <risos> aí falou, ah, tem uma cristal aqui safrada. Eu falei, é essa mesmo. Manda a cristal aqui. Põe num balde de prata e traz papel e caneta. Aí escrevi, um brinde ao futuro. Joyce Hasselman. Dobrei, Mandei abrir a cristal, servir e depois entregar o bilhete. Ele fez isso. Meu, a cara dos caras, assim, era resumo da ópera. Os vagabundos tiveram que passar na minha mesa e me cumprimentar. Eles olhavam, assim, que mulher que você é, meu Deus, que mulher que você é. Eu falei, eu sou mesmo. Aí, aí depois disso eu fui escrever a biografia do Sérgio Moro. Sou a biógrafa do Moro. E aí eu não queria mais saber de trabalhar de empregada de ninguém, que eu tava ganhando dinheiro a rodo, palestrando o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, assim, ganhava grana, grana, sei lá, tipo, 30 vezes o que eu ganhava como jornalista e eu sempre ganhei bem como jornalista depois que eu me formei, né? Antes era só exploração. Não é esquisito esse lance? Que você já, já sabia, já manjava antes de se formar, mas os caras... Porra, não, só se for formado é. e tal. É, é tipo uma é hipocrisia, co... né? Ah, mas isso é coisa do Paraná, aquele sindicato de merda do Paraná, entendeu? Ah, problema de problema de sindicato, entendeu? Ligado à CUT, os caras são uns lixos, entendeu? Entendi, entendi. É isso. Se fosse em São Paulo... Aí o estado se fosse em São Paulo, não acontecia. Grandes âncoras aqui né, de São Paulo nem são formadas.